Olá, tudo bem? Eu sou o Jovem Cultural e, nesse vídeo, eu venho tentar mais uma vez abrir os seus olhos e peço para que não saia dele até que eu finalize todo o conteúdo, isso para o seu próprio bem. E bom, que a internet é cheia de vantagens, isso é um fato que todos nós sabemos, mas o que vejo ultimamente, e em proporções até mesmo inimagináveis, são vendedores de mentiras e ilusões, te prometendo o mundo em um mês, ou até mesmo em um simples clique, em outras palavras curtas e diretas, te prometendo condições financeiras que mudariam toda a sua vida de forma fácil e muitas vezes até mesmo robotizada. E meu amigo, alguns desses vendedores chegam até mesmo o zombar da sua cara antes mesmo de concretizar a venda. E o que eu venho te falar aqui, cara, é que não existe dinheiro fácil, que seja abençoado. Se você quer algo concreto na vida e que dure para as próximas gerações, deve suar, ralar e ainda ser consistente por muito tempo. Entenda aqui e agora para o seu próprio bem no futuro. Deixe de pensar que existe algum meio fácil de ganhar dinheiro e vai trabalhar. Seja digno de dizer que conquistou de forma honesta e lícita. E sendo bem sincero contigo, ficar parado em casa só vendo vídeos do YouTube não te levará a lugar nenhum. Portanto, procure fazer algo que te tire da zona de conforto e que te leve a jogar alguns jogos da vida. E calma que eu não estou falando de cassino. Eu vou explicar a minha colocação. O meu modo de encarar as coisas da vida é como um jogo. Por exemplo, se eu estou trabalhando de carteira assinada em uma empresa X, eu estou jogando um jogo da minha perspectiva. Eu sei que ali dentro existem coisas que me levarão para o próximo nível e existem coisas que vão me penalizar e a partir desse modo de lidar e encarar o trabalho você saberá dizer se está indo em direção ao sucesso no jogo ou não mas para isso você deve entender como funciona o jogo deve saber como jogar esse jogo e o mais importante de tudo você deve aceitar e não questionar o jogo e dessa maneira provavelmente você já se tornou um talento dentro daquele lugar só aguardando a sua hora de subir e para finalizar esse vídeo entenda que nem tudo que ocupa sua mente te livra da oficina muito pelo contrário pode até mesmo te fazer se tornar o funcionário do mês dela só regredindo todo o progresso que demorou anos para conquistar e bom espero que tenham gostado e aprendido de verdade com esse vídeo que nem tudo que ocupa sua mente é algo bom por isso saiba filtrar os seus pensamentos fazendo com que eles te obedeçam, e não que você os obedeça. Um grande abraço, do Jovem Cultural, e te vejo no próximo vídeo.